E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a calcular as coisas utilizando arredondamento. Mas o que é um arredondamento? Nada mais é do que aproximar de alguma coisa. E como nós estamos falando de cálculo, aqui eu quero aproximar de um número. Por exemplo, vamos dizer aqui que eu tenha o 980. Esse 980 ele está mais próximo do 900 ou do 1.000. Olha, do 980 até chegar ao 1.000, eu tenho que somar 20 unidades. E do 980 para o 900, eu tenho que subtrair 80 unidades, ou seja, eu preciso de mais unidades para chegar a 900. Isso em comparação com aqui. Isso pode ter ficado um pouquinho confuso, mas vamos tentar fazer isso com uma reta numérica. E lembrando que uma reta numérica é uma reta onde eu coloco os números. Então, aqui a minha reta numérica, e eu vou colocar o 900 aqui, isso porque 980 está entre 900 e 1.000. Claro, a minha reta numérica é infinita, mas aqui eu vou colocar somente de 10 em 10, porque senão não vai caber na minha tela. Aqui, o 920. E, claro, eu estou tentando usar esse mesmo pedacinho aqui para as 10 unidades. Então, mais 10 unidades aqui, e aí eu vou ter o 930, mais 10 unidades, eu vou ter o 940, mais 10 unidades, eu vou ter o 950, mais 10 unidades, o 960. Agora, 970, 980, 990 e, finalmente, o 1.000. Quando eu disse que com uma reta numérica essa pergunta ia ser mais fácil, é porque nós estamos aqui, no 980. Aí eu te pergunto, quem está mais próximo do 980? O 1.000 ou o 900? Simples! Para eu ir do 980 até o 1.000 eu tenho que andar 10 e mais 10, o que dá um total de 20 unidades. Agora, se eu quiser caminhar do 980 até o 900, eu vou ter que caminhar 10 mais 10, mais 10, mais 10, mais 10 aqui, mais 10, mais 10, e mais 10. Ou seja, você vai ter que caminhar 10, com 10, com 10, com 10, com mais 10, com mais 10, mais 10, e mais 10, que dá um total de 80 unidades. Ou seja, é mais próximo você caminhar daqui para aqui, do que o contrário. Então, nós podemos concluir que o 1.000 é mais próximo do 980 do que o 900. Então, eu posso escrever aqui que 980 é mais próximo de 1.000. Então, arredondar significa transformar o número em um número mais próximo dele. E, por exemplo, se eu te pedisse para arredondar o número 940, ele vai ser mais próximo do 900 ou do 1.000. Se eu colocasse aqui de novo a minha reta numérica, também de 10 em 10, começando com o 900 e indo até o 1.000, e você vai ver o quanto isso é fácil de descobrir, o 940 ele está bem aqui. Para ficar melhor, vamos dizer que você estivesse aqui. Ou seja, você é o 940. Qual está mais perto de você? O 1.000 ou o 900? Se você perceber, você vai ter que andar uma, duas, 3 4 5 e 6 casinhas para chegar ao 1000, não é? Agora, se você fosse pelo outro caminho, você ia andar uma, duas, três e quatro casas. Ou seja, o 900 está mais próximo de você. Isso significa que 940 é mais próximo de 900. O que eu quero dizer é que, dependendo do número, ele pode ser arredondado para cima ou arredondado para baixo. Então, meu amigo, eu espero que você tenha entendido o que é arredondamento. Até a próxima, pessoal!